beleza tranquilo seja bem-vindo ao nosso canal ao WP Raiz, tá para quem não me conhece meu nome é José Hipero beleza sou fundador do WP Raiz, a nossa primeira startup 100% brasileira tá tentando trazer conteúdo para vocês aqui fiquei um tempinho fora né eu tava viajando pra Antártida então gente é um prazer imenso trazer esse conteúdo beleza tá bem se a imagem tiver se a imagem não tiver tão legal por favor a gente tá oscilando muito aqui, viu, Otávio? Porque a gente tá em 2K aqui. E esses me avisam que eu tô. Acho que o Matheus tá por aqui também, tá? Inclusive o áudio. Eu tive que me trocar de escritório. A gente tá fazendo reforma. É, tá tá ok? Me fala, meu coração está tá partido aqui. Gente, é, vamos falar hoje sobre finalmente a, par, a API, né? A API que todo mundo. Meio que, estava esperando bastante, eu não esperava, você ser bem sincero, que fosse sair ontem, de ontem para hoje. E eu optei para por adiantar mesmo o mesmo vídeo, tá? É, independente de ser live divulgado ou não, a intenção é trazer conteúdo de qualidade. E, né, para quem quem não conhece a gente, para quem não conhece nosso trabalho, tá bom? Deixa eu só. Para quem não conhece nosso trabalho, esse mesmo conteúdo aqui, quer dizer, a mesma ideia de conteúdo. Quando, foi lanç... a gente... Quando aconteceu o lançamento né? a da, a da API do, DAWI, do DALE, a gente também né, participou dessa parte aqui e trouxe conteúdo. conteúdo. Muito embora eu não tenha tido um né, engajamento tão grande, eu também não divulguei tanto na época. Mas foi lá, a primeira parte de construção aqui, eu acho que fomos nós. Beleza? Somos pioneiros nessa parte aqui. A gente teve a oportunidade 2021, para quem não conhece, a gente está no OpenAI desde dezembro de 2021, Tá? E durante esse tempo, muita coisa aconteceu. Deixa eu compartilhar minha tela principal aqui, tá? Só para lembrar que eu amo meu filho. E esse vídeo, ele segue a mesma sequência do outro vídeo, que foi lançado em novembro, no início de novembro. É, que é esse vídeo aqui do Dawey. Dawey, deixa eu soltar aqui. Foi pro meu bebezinho, tá certo? Esse aqui, este aqui. Então, aí a gente vai fazer mais ou menos... A mesma ideia, Matheus. Se tiver uma coisa, você me liga, viu, pai? Tá, no, tá, no, tá funcionando o telefone aqui. Então a gente vai fazer a mesma ideia, né? Utilizando o Retool também. Vou tentar fazer em 5 minutos. Quem, quem duvidar, eu faço em 3. Quem duvidar, eu faço em 2. <risos> Brincando, a intenção não é, não é competir, tá certo? A intenção é sempre a gente trazer conteúdo para o Brasil, né? Eu, tô, eu sinto muita falta da nossa comunidade lá fora. É, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Não acho errado você falar sobre uma coisa, é, tentar né, encaixar um conteúdo e tal, mas eu acho errado você falar coisas que não sabem e distorcer a realidade. Então, assim, é, é, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo de ascensão, clímax, né? Inicial, dessa parte inicial do. do clímax inicial é complicado, né? Beleza, da, da IA né, na Terra é. inteira, tá? briga de Microsoft com Pinha, sabe Então Eu acho que eu não concordo com esse contexto de guerra, não existe guerra, tem muita gente passando fome, mas enfim. Então esse aqui é para papaizinho, João. A gente vai fazer, eu vou fazer, eu vou integrar a, API, a nova API, né? Não vou usar o Whisper hoje, que é a parte da voice, tá? Muito massa, só que vou deixar para um segundo momento, para a gente dividir, senão vai ficar muito grande essa live. E vamos ter vários vídeos pequenininhos, pequenos que eu já gravei. Então só para lembrar, a gente tá no Microsoft falando do First startup, tá? O Miro é nosso parceiro. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui, pai. Muito bem, garotinho. Ô, oh, louco. Esse setup aqui fiz no passado, né? É, então, a gente... Qualquer coisa, quem também é interesse em conectar-se conosco, né? É, conhecer um pouco do trabalho que, que a gente faz também, sinto-se à vontade, a gente tá com a comunidade. É, temos alguns cursos já em andamento, mas... É, preferencialmente, tô falando aqui... É, dos nossos parceiros principais aqui, principalmente o Miro que tá, tá sempre conosco nessa parte de, dos boards. Então, todos os vídeos, né, do, do que estão aqui no YouTube, a gente sempre é, tenta colocar. Inclusive, tá na descrição, aqui embaixo, alguns links úteis, inclusive, esse board do Miro aqui, tá? Pra vocês navegarem. Não tá tão bonitinho como de... Normalmente eu coloco, não. Menos feio, né? Mas, enfim. Ó, oh, então, assim, Otávio, hoje eu vou focar bem focado, bem focado, focado, é... Trouxe aqui um cronogramazinho, que quem fez não fui eu, vou mostrar para vocês aqui. Tô usando IA, eu uso, eu uso IA... Pergunta, se eu uso IA quanto tempo, meu filho? Desde desde pequenininho, né? Comecei a usar IA todo dia, né? para tarefas normais, para Minha mãe tá fazendo arte com IA no, no mid tá adorando vendendo para as amigas dela, tá né? Então, assim, eu tô entorpecido, assim, em IA faz muito tempo. ah uh, Ó, então a gente vai falar, já fiz a abertura aqui, né? Deixei já o foguinho aqui nessa parte, tá? É, apresentar o WP-Reis. Vou falar um pouquinho sobre o Igro aqui, porque lá a gente vai ter um, A gente já tá com cinco versões do chat GPT, antigo, sem usar API, né? Que fique bem claro. Qualquer coisa antes de hoje... Tipo... Hoje é o marco zero da, do, da Terra, né? Antes, tudo que foi feito com... vocês viram na internet, no chat GPT, não era oficial API. Eram meio que gambiarras. Eu falo gambiarra porque é mesmo. E... A gente vai ter um, eu, eu tinha que preparar essa aula aqui, essa aula, tipo essa live, para gente falar sobre isso aqui, só que terminou que ontem, veio o lançamento. Então, ser, a gente já tem dois vídeos para essa parte aqui explicando o que é, é o ChatGPT, né? Que não é o foco deste vídeo, desse conteúdo, tá certo? Fique bem claro. Quem quiser, a gente vai ter, provavelmente amanhã eu já estou postando o que é o ChatGPT, né? Qual a diferença dele para o, o Playground, qual a diferença para o Open, as outras os outros modelos que a gente tem, tipo Taxi Da Vinci, nã, nã, nã, tá? A gente vai estar falando sobre isso. Planos, nã, nã, nã, beleza. Só que aí no meio do caminho <risos> colocaram a API, tá? Então, depois eu vou falar aqui sobre a API, quais são as partes principais. Vou comentar um pouquinho sobre isso, bem de forma sutil, porque os dois são gigantes. É, já tem a galera fazendo linkagem com os dois. Eu mesmo fiz um setup com os, com os dois, mas não com a API. E a gente está concorrendo lá no Hackathon americano. É, então, beleza. Eu vou fazer a parte de. Deixa eu só confirmar aqui, beleza. Então, é, antes, antes de vocês virem lá, eu queria puxar a orelha mesmo, porque eu não tô vendo, nem agora, a galera engajada aqui na comunidade, tá certo? E é muito importante, aqui é uma conexão muito, muito, muito legal, que vocês têm uma experiência poderosa. Aí, ah, cara, em inglês. Gente, quem tiver interesse aqui em se conectar, tá? É um fórum, é melhor do que o Discord assim? Não. São ambientes completamente diferentes. O OpenAI tem o um Discord, mas nesse caso aqui eu recomendo, se você gosta de se conectar com a galera, entra aqui, é mais técnico, mais documentação, né? A gente ajuda lá desde ter um perfil que eu estou ajudando, a gente tem alguns amigos que fiz através do fórum, beleza? Aqui eu deixei dois links, tá? Que também são importantes. Deixa eu pegar aqui. Importantíssimos. Esse aqui é o da Comente, beleza? E esse outro aqui é da plataforma do OpenAI, com os modelos, tá? Tá dando para escutar? Eu gritando, tô nem acreditando, Matheus. Que emoção! Eu já pedi um, um, um alô para 03 aqui. Pra quem não conhece 03 é a Tex da o um modelo, viu? Nossa, ninguém. ninguém. Deixa eu ver se tá aqui. Abriu? Deixa aqui rodando e depois eu mostro. Beleza. Então aqui seria a parte 1, essa parte aqui que vocês conheceram, eu já falei, tá importante mesmo. E aqui eu coloquei alguns stops, esses bonequinhos aqui que parecem um pirulito, né? Um sinal de trânsito, coloquei aqui, coloquei aqui ele com um olhinho maior, tá vendo? E coloquei aqui com um olhinho maior ainda, e eu vou colocar tipo uns 50 aqui, pra galera que tiver assistindo esse vídeo lembrar, ó, vou colocar 50. Gente, é o seguinte, não é só conectar API. Tá certo? Até novembro. Até novembro do ano passado. Beleza? Pra você fazer qualquer utilização de. de... tá muito baixo, né, velho? Deixa eu. Valeu, Edson. Deixa eu só ajeitar aqui então. Vamos lá. Tô usando esse da micro... do da Nvidia. Ô Matheus, você não me falou que tava baixo, velho. Vamos ver aqui. Melhorou? Oi, oi. Alô, som. Eu não tô com a internet tão boa. Melhorou? Oi, oi, oi. Vou falando aqui, vocês me falam. Se tiver muito, muito, muito baixo, eu falo mais pertinho. Tá? Vamos falando aí, Otávio. ajeitar o... Tá bom, uai? Então tá bom, uai. Então vamos. Então, linkzinhos aqui, eu vou ajeitar esse no número. São dois links, os mais importantes. Tipo, se você quer utilizar a API... Do chat GPT, você tem a obrigação. Tô falando de API, tá certo? Se quiser usar o aplicativo lá, você vai usar lá de boa. Os extensões, mas a API, gente. Eu acho que tem a obrigação. Eu acho que não. É obrigado você entender isso aí, né? É, ah, cara, eu sou usuário leigo e nunca mexi com nada de API. Dá para fazer? Com certeza. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Low-code e no-code com API integração. Boa, boa, O que quiser. A gente tá usando o Retool há muito tempo, Tá? E vou mostrar isso aí, que foi a forma como eu consegui. Então, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Tá dando escutar, né? Beleza, muito obrigado. Show de bola. Então, é, toda, toda, toda a API, né? Eu vou falar de forma geral para quem já viu, por favor, né? me corrija ou então né ou então fiquem na torcida. Toda a API, quando você vai solicitar uma coisa no mundo real, por exemplo, vou falar com alguém, você vai falar com alguém, você fala e depois escuta, né? Se tiver um retorno, né? Oi, me dá um pão. Ela vai dar um pão. Então, você vai lá dar um pão. A mesma forma que você está no mundo real, você vai se conectar aqui. Então, nesse caso aqui, deixa eu só pegar aqui. Você vai pedir, sei lá, vou pedir aqui um, vou pedir um óculos, né? E você vai receber... Eu quero um óculos, tá? Vai lá, na, vai lá no chat de GPT, tá aqui seu óculos. Beleza. Nesse caso aí, a solicitação, o caminho, a forma como você vai fazer, Uh, existem várias formas, né? Eu trouxe aqui a, a do Python, tá? Pelo menos para o modelo de, de, de né, estrutural. Se eu só fechar esse microfone aqui, eu vou abrir aqui esse link. Esse aqui é o do guide, oficial, documentação. Saiu ontem, hoje de madrugada, na verdade. Eu vim aqui, tava por acaso, tinha acabado de olhar a comunidade. Um caos a comunidade, então, tipo muita mensagem, muita, muita, muita Falei até para o Matheus estar tá comigo aqui. Matei a então, tipo fizeram um mutirão lá na comunidade de ontem. Fiquei muito feliz, assim, que fazia muito tempo que estava meio que em uma rincha. Assim. Eu vou dizer rincha mesmo. A galera que nunca usou a API e foi lá reclamar né, sobre a parte da aplicação do ChatGPT. Então, assim, essa página aqui, toda a página, do início ao fim, inclusive os linkzinhos verdinhos, é, eu sugiro fortemente que você tire. Né, veja. Eu, particularmente, quando eu entrei no OpenAI em 2021. Isso aqui, tudo. Eu sou de clicar, né? Então, tive tipo, eu passei uns três semanas clicando aqui. Tudo que você imaginar. Principalmente o rodapé, poliprivacidade, é, resources, uh, research. Uh. Então, é muito importante, velho. Então, o que vocês estão vendo aqui no Miro, nada mais é do que tem lá. Só tirei print e coloquei aqui, tá certo? Das partes que eu achei mais importantes. Então, fiquem à vontade. Aqui tá o link, que você acessa, beleza. Por que esse aqui é mais importante, Icaro? Porque é aqui que eu vou, vou pedir meu óculos, meu pão. Entendeu? Aqui é a forma de pedir, tá? Então aqui é a forma, a forma de pedir, e a minha mensagenzinha que você vê lá no input, ela estaria, estaria, ó, aqui tá chovendo bastante, ela estaria dentro desse ano aqui de message, tá? Vai quebrar isso aqui, vou mostrar. Eu pulei a parte aqui, é, Otávio, do iGrow, né? E Eu queria voltar aqui, deixa eu só fechar isso aqui, pra mostrar quem tá usando o chat de EPT, eu fiz um comparativozinho, mas... Aqui. aqui nosso aplicativo tá chovendo muito. Velho, fazer ah. aquelas perguntas. Todo mundo já usou o chat GPT? Uhum. já né? Já usou o Telegram? Não vou abrir aqui três telas. Tá, é, em cada tela. Eu vou colocar aqui. Colocar aqui uma, duas. Tá certo? E. E essa aqui o chat GPT. Tá? Nessa da direita aqui eu vou colocar o nosso chatzinho improvisado. Improvisado por quê, Icaro? Porque até hoje de manhã ninguém na terra. A não ser quem estava no alfa ou no beta fechado, que a gente está num programa interno, não utilizava a API do ChatGPT. Se alguém, se você te viu em algum lugar, eu estou usando a API, API do ChatGPT antes. Ou ele era do staff dos caras, ou então tipo, tinha acesso a alguma coisa que eu, eu desconheço. Mas na comunidade ninguém estava usando a API. Então, deixa eu só tirar esse aqui que está. Vou mostrar o Aigrew depois, né? Deixa eu só até aqui. Cadê o. Não está responsivo 100% ali, não. Vou colocar aqui, vou colocar assim, vou colocar o chat -pt de um lado, tá? E vou colocar aqui o playground do outro, cadê é o playground, Playground aqui. Pronto. Então, tipo assim, não sei se vocês já fizeram, mas qual a diferença de colocar aqui para que o input? existem cenários completamente diferentes, tá? Eu gravei um vídeo antes de ontem, não divulguei por causa deste conteúdo aqui. Mas, por exemplo, 3 você está aí, né? Se eu botar aqui também, a gente vai ter resultados di diferentes. E esse cenário aqui ele mudou com o de, de, de tipo uma semana para cá ele estava respondendo, mas não. Oh. Sim, eu estou aqui, né? Você tem variações aqui Contexto o texto da Z3, tá? Mas enfim, é, a gente está com um projeto vinculado à parte das dos da língu línguas indígenas, tá? E eu fiz um teste e eu não sabia que ela não sabe ela, tipo, se você colocar conteúdo que a gente chama de press shot, tipo, você pega um conteúdo todinho, né, vamos supor, deixa eu pegar aqui um, um só, e você leva para que, para que aconteça o, tipo assim, vou colocar aqui um, 50 frases aqui, tri, tri, 10, se você colocar os moderadores aqui antes, tipo hashtag, isso, a gente vai falar depois de prompts, você vai ter, por exemplo, se eu colocar isso aqui, aqui, Tá? No chat GPT de dessa forma aqui, você não vai ter o mesmo resultado que as interações é, a nível de, de outros modelos. Eu não tô falando de playground, galera. Tô falando isso aqui não. Isso aqui, o OpenAI, na essência, sempre foi API. Sempre foi API, always. Então assim essa transformação aqui de aplicação é, gerou muita coisa, mas.. Na essência, o OpenAI nunca quis. né? Senão, já tinha lançado aplicações aqui, não é verdade. Então, a, na, de forma nativa, o OpenAI prefere que as pessoas usem a API e façam o né? GPT. Se você colocar esse conteúdo aqui, por exemplo, uh, tipo, amplie, sei lá, com comandos, tá? tipo, amplie as categorias, o que são, em, qual a classificação, né, né, e colocar no chat GPT o conteúdo, um pre-shot de alguns temas, você não vai ter o resultado, ele vai mandar parar, ele mesmo para o chat GPT, a gente vai Então, assim, esse input que, a gente, que vocês estão vendo aqui, ele nada mais é do que, eu vou dar uma pitada, lá no Miro, tá? Dentro do Miro, aqui dentro do Miro, a gente tem o um, um código, tipo impacto, né? Pra me fazer minha associação API, na API, eu vou ter um cabeçalho e vou ter um body. Esse aqui, teoricamente, no, no, se eu fosse fazer um, um post, esse seria o meu body, tá? Aqui eu vou ter Python Vou colocar o RCP API, só voltar aqui, bem lembrado. Vou colocar aqui, cadê meu filho? Contador novo, Otávio. Contador novo, cadê? Sem usar, fazendo não sei quantos meses. Então, um instante, ok. Tá. Na documentação, qualquer documentação aqui do OpenAI, você vai ter... Galera, A galera do opinião aí gosta muito de ser sutil. Então, tem coisas que você não... Normalmente, quem não gosta de clicar não vai perceber. Mas aqui tem uma setinha, tá? Tá? E lá no modelo, nos modelos via Playground, tá? Nos modelos via Playground, você também vai ter um show code. E isso é muito, muito, muito, muito, muito importante, galera. E poucas pessoas... Tá dando para escutar aqui, tá tudo vermelho aqui esse negócio aqui, viu, Otávio? Você quer de broadcast aí, Vai, vamos com Deus aí. Pelo menos gravando tá gravando, né? É, então. É, só para você entender. Eu não tinha visto isso aqui, é, a intenção de tirar a galera do lado do Eu vejo isso como intenção, tá? É, primeira vez que eu vejo durante quase 10 meses, 12 meses, o OpenAI inserindo o um modelo aqui, sem seus modelos nativos de Engage. tipo assim você tem o modo Chat nunca teve aqui tá certo? nunca então o que acontece eu recomendo fortemente que antes de você usar a API, você que faz poucas horas que, que, que eu percebi aqui. poucas horas eu acho que foi tarde de me colocar é, você vai ver que ele vai ter que entrar de user Add Message, e você tem a variação certo agora tá ok beleza então, o usuário aqui digita, eu sou um lindo Pac-Man e gostaria de falar com o Sonic. Isso é para meu filho, esse vídeo aqui é para meu filho. Então, o assistente ele vai responder, tipo, olá, Pac-Man. vou chamar o Sonic, por exemplo. Tá? Se você mandar aqui, aí a gente tem três cenários, tá? Isso é a forma como você vai ter que pedir o seu pão e o seu negócio lá, beleza? Então, aqui no chat, na, no os caras já voltaram aqui, ó, galera, ó, tá aqui o playground, tá aqui a API, tá aqui a documentação, tá? Então, te vira. Mas, assim, deixa eu aí. Nesse board aqui, a gente tem sistema, aqui a gente tem outro quadradinho que tem o um input interno, né? Tô então, mostrando isso aqui, é importantíssimo a gente ter uma parte de... Matheus, por favor, quando tiver... Eu coloquei o alarme aqui para não ficar falando tanto e a gente tentar ir mais cedo. Esses três inputs aqui não são por acaso, só que não sei se vocês perceberam, quando eu comecei aqui, eu estava sem esse input do, do, do assistente, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Então, quando eu coloco aqui, tipo, o assistente, uai, você está simulando uma resposta do, do, do chat de Esse aqui é um pre-shot, né? Tipo, o que são pre-shots? Na parte de machine learning dinâmico, tipo, você está insinuando... Né? Que você já quer um modelo de mensagem. Ou seja, se o usuário, entenda uma coisa, se eu estou usando a API, a API vai me responder como? Então aqui é uma modulação prévia, seria um, um pré. Uh, não é, aqui não é pré-prompt, não. Aqui você, se fosse um pré-prompt, tipo, você estaria fazendo um pré-prompt dinâmico para, por exemplo, eu faria uma pergunta para ele mesmo fazer a pergunta dele. Depois a gente fala disso, mas nesse caso aqui o importante é o que? System, o que é esse chat? Então, tipo assim, este chat chat. Vamos criar uma conversa, certo? Entre o Pac-Man Sonic, o Gato de Botas, que meu filho adora, e. E o que, tava E o dono do planeta Marte. João adora Marte, tá? Então, se ele já sabe, aqui eu tô falando, chat VTO. Quando eu solicitar API, né? Por esse usuário aqui, não. O meu default de sistema vai ser esse aqui. Então, a conversa ela vai girar isso tudo aqui. Se falar uma coisa fora, eu não sei falar para vocês hoje como que está se comportando. Mas existe um, você pode aumentar, por exemplo, a temperatura e fazer um setup. Com, eu acho que já liberaram o fine tone, inclusive. Fazer, ó, eu não sei falar sobre isso aqui. Fala sobre o Pac-Man, tá? Beleza. Então, o um assistente aqui, se eu quiser colocar o um assistente aqui, não é obrigatório, seria como seria a resposta inicial para esse tipo de pergunta. Você pode colocar mais de conversas aqui, tá certo? Esse mais aqui não tá por acaso. Quanto mais exemplos... Tô falando aqui, Isso aqui são o quê? Esse aqui... O que, que é isso? Está clicando aí, cara. Daqui para baixo, foi o que eu cliquei, tá certo? Daqui, esse aqui e esse aqui, o OpenAI já colocou aqui, tá certo? Então, isso aqui foi quando eu tava cutucando aqui, né? Digamos. Deixa eu colocar aqui são exemplos, tá? Para melhorar o teu modelo de resposta, tá certo? Então aqui toda chamada que eu fizer via API eu vou ter que fazer assim, fica à vontade, né? O ideal mesmo é fazer um fine tune e ter um modelo separado para você ter uma análise complementar aí, tá? Mas aqui, é então, um tipo assistente, eu vou colocar poucas aqui, vou colocar só três aqui para não passar tanto, de mim, tanto tempo. Então meu assistente seria: Hello, você está falando com com o Sonic? O que, que é, meu amigo? Sou um lindo pac Tá? Submit. Oi, Sonic. Né? Notem. Olha o tamanho da resposta. Tá certo? Ah, incrível tem como diminuir? Gente. OpenA é a API. Né? Aqui do lado direito você tem um comando da sua espaçonave. Tá? Então, assim. Nada que vocês estão vendo aqui é por acaso. A galera é muito de interface. Então assim, muito de interface minimalista. Então, tome, fica a dica aí, velho. Dá uma olhada quando vocês for usar, sempre nos botõezinhos, velho, escondido. Eu tenho um... que, eu tenho um, Isso é um exemplo maior desse, dessa parte, é a parte do MusicNet. O MusicNet tem um negócio escondido que eu descobri, eu acho que tipo, uns dois meses depois, que tinha um botão que se customizava as músicas do OpenAI. Depois eu mostro lá, mas aqui, que fique bem claro essa parte de modo, Tá certo? Que a gente tá aqui no chat. O link pra chegar aqui tá lá. E eu acho que isso aqui deve ser o, o, o teu é, jardim de, de, de, de Playground mesmo. O playground literalmente. Eu não sei falar pra vocês aqui porque eles não habilitaram, tá certo? O VL Code aqui. Tá até estranho. Não, não tá habilitado VL Code, não tá ativo, ativo save, nem o share. Eu entendi, mas talvez pelo tempo, né? Dá, dá a entender que isso foi é muito rápido, né? Mas enfim, a gente tem dois modelos tá para o um chat. São modelos diferentes, para cenários diferentes. E, e você consegue utilizar o modo chat com os outros modelos antigos. Ou seja, eu consigo utilizar o da Vinci nesse modelo aqui. Sim, eu não sei falar para vocês hoje se está dando para usar essa parte já. Mas eu posso pegar o meu, o meu. Aqui no meu. Deixa eu pegar aqui um. Cadê? Cadê? Aqui embaixo. Só pra deixar bem claro aqui, já que a gente pulou a parte do Airflow, Existem duas coisas aqui, Diferentes. Uma coisa é esse guide, certo? E outra coisa aqui embaixo é API reference, tá? Reference, Que tá aqui, ó. Se quer mexer, quer mexer com esse negócio aqui, ó. É essencial, papai. Beleza? Então, assim, aqui já tá com as poucas ideias da galera, ó. Veja, leia. Não, não tá, tá com dificuldade? Bota para traduzir. Tá com dificuldade? Pega esse aqui, hein? vai lá no gpt Eu adoro o Playground pela facilidade e velocidade que eu tenho aqui de resultado. Tipo, me acostumei. Eu tenho também os meus setups próprios de aplicativos que eu faço também, mas eu gosto muito de usar o Playground para validação, tá certo? Muito, muito, muito, muito. A internet tá lenta aqui, mas e não sei se vocês sabem também, desde dezembro, tá tendo muito ataque na rede do OpenAI. Tem o status page, enquanto não abre aqui. Ó. Vou deixar aqui para Quando tiver lento, nananana, todas, to, uh, toda a parte de comunicação, se tá online ou não o sistema, vai estar tá aqui, tá certo? Inclusive, colocaram já o endpoint novo do chat GPT. Beleza? Dali. Enfim. É. Então, tipo, se eu colocar, eu peguei o conteúdo aqui da referência, traduzi aqui e coloquei lá. Então, assim, quem utiliza aí, a, pelo menos a parte do GPT-3, lembre-se que vocês podem utilizar ela também para te ajudar, tá certo? Com ela mesma, entende? Muitas vezes, muito embora é, em várias situações eu já a gente recebeu muita trollagem, tá? É natural, pô. existem proteções internas, de caminhos internos que a gente precisa ter, né? Independente de... de Tipo, ah, eu, porque ela não respondeu isso? Ah, obrigado a responder, a empresa a, a Open ainda tem essa parte aqui, então você nem sempre vai ter resultado. Mas, por exemplo, aqui, né? Deixa eu abrir aqui o grupo pra vocês verem. Se alguém não vai entendendo aí alguma coisa, por favor, me avise, viu? Tio bom, tá vendo? lindo! Parabéns, Catinho! Esse aqui é o nosso aplicativo, tá? Chat GPT, tô ajeitando as cores ainda, mas enfim. Coloquei aqui um, esse aqui é o um modo free, né? Então tipo, você pega qualquer texto aqui. Isso é para mim e para quem, para quem vai utilizar a plataforma também, no beta, né? Porque tipo, às vezes você pega um conteúdo bagunçado, tu play, e a gente vai ter o conteúdo topificado aqui. Eu não preciso fazer um prompt, certo? Ah, eu vou fazer um prompt. Eu já faço demais, eu repito muito o processo, porque assim, você não é obrigado o que, que eu fiz aqui? Eu peguei, copiei e colei tá? Do que tinha lá na referência e joguei aqui. Por trás aqui, galera, tem uma, tem uma query via API para um completion usando o vinci 03 que eu disse, olha, toda vez que tiver aqui, né, né, gere isso. Então, eu tenho o meu, pré, eu, nesse caso aqui, eu tenho um pré prompt tá? E, sem geração dinâmica de prompt. E ele vai me trazer resultado específico. Você pode fazer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui hoje. Aqui é mais ou menos... O que a gente viu agora nessa parte aqui de... Isso aqui, entendeu? O System aqui é tipo... O que eu faço nesse negócio aqui, nesse contexto. Tá, você vai fazer você vai fazer amigo, toda vez que alguém perguntar aqui pra você... Amigo, no caso, é o JGPT. Tu vai falar sobre isso, entendeu? Massa, show de bola, beleza? Os modelos aqui, galera... É na própria página da documentação tá, de referência... Vocês têm aqui, aqui em chat, ó... Tá? Conclusão do bate-papo. A gente tem aqui, eu botei em, em português, é, essas traduções aí não ficam não mas de boa. Deixa eu pegar aqui relação de token, os modelos, aqui. Uh, ó. Mas, somente ficou dez, ele, ele custa 10% por cento de da vinte e ou seja, tá muito, muito, muito, muito barato utilizar API do Chat CPT. Tá certo? Muito, muito barato. Então você pode usar o 003, é isso que eu tava lembrando, você não pode usar os outros, se eu não me engano, não pode. É. É, e aí aqui, para quem quiser entender o que é o, o, o tobo 3.5, vai ter um vídeo à parte, beleza? A parte. Aqui ó, deixa eu só confirmar. Ó. O turbo 0301, ele funciona com algumas coisas, eu acho que é um completion a mais, e você consegue colocar, tipo.. É... É, intera interadores, intera interadores e moderadores é, de operação dentro do, do, do teu texto sem tipo os strings aqui, tá certo? Isso aqui. Esse é a vantagem do. Uma das grandes vantagens desse 0301. Poderoso. Né? É, só para lembrar, vou parar tudo aqui para realmente chocar. Porque é o pirulito é o seguinte. Imagina que você colocou a tua API, tá certo? API, você você integrou o whatsapp, vou fazer na praia, vou pegar o do, do, do iGrow, pronto, imagina, vou, vou mostrar duas situações, imagina o nosso código de e... cadê meu, cadê o Miro? pronto, eita, Otávio. imagina se o cara, você está testando, está validando o seu setup, o cara pegou a url, ele foi lá, injetou 10 mil códigos dizendo, falando sobre racismo, é, falando sobre é, homossexismo, tipo... É, enfim, infringindo centenas de normas e políticas do mundo inteiro, da ONU, de todos os negócios. Vai cair um helicóptero na tua casa, tá certo? É, mexei com a I, Mexei com a I, ah, Então, tipo, o cara, o cara pega a tua API e ele injeta conteúdo aqui. O que aconteceu? Você não colocou bloqueio. Então... O que eu vejo demais hoje, a galera falando, como integrar, dá merda, galera, dá merda grande, então assim, inclusive processos internacionais, isso aqui não é brincadeira, tá certo? Eu puxo mesmo, uma, eu puxo a orelha porque é, o que tem de bandidagem hoje, utilizando e, e tipo, fazendo invasões cruzadas, tá certo? Invasões, não tô falando coisa do... não, a gente tá dando a cara aqui, carequinha, né, Otávio, é... Então, tipo, tá, vocês só enviem aqui e colocar frases né, que não, não podem, tá? Você vai receber um flag. Colocou de novo, vai receber um flag. Existem, se você tá trabalhando numa empresa, de, tipo, a gente tá usando a ferramenta é. você acha que eles não vão entender que você tá fazendo merda, tá? Então, assim, eu acho que em qualquer lugar da Terra, né, a gente tem que entender. Como é que funciona a casa, dessa casa que eu tô entrando, essa empresa que eu tô entrando. Eu posso pegar água ali? Pode, tá. Gente, existe em termos de utilização isso, tá? Claros, para autorização da, de um IA responsável. Então, assim, eu visto a camisa da autorização da IA em pro do benefício humano. Tem uma galera que já fazendo muita bandidagem aí, e eu acho que tem, sempre teve, desde que a, desde que a gente é, um, é ser humano existe. Mas aqui, antes de abrir ticket, qualquer coisa, tá? Eu não vou colocar nesse vídeo, porque eu já falei em três vídeos antes sobre o Open IA e temos responsabilidade. Mas... No rodapé do Open AI, tem um negocinho aqui chamado termitização, cadê Ó, termos e polícia, e policia, tá? Aqui não tá por acaso não, então tipo, até novembro pra gente vir fazer integração aqui, eu tô tá fazendo vídeo, fazer vídeo tudo bem mas pra você comercializar qualquer tipo de API tinha que passar para aprovação e demorava meses, demorou e, e olha que a gente, eu tô falando de, de, do meu lado mesmo com a nossa facilidade que a gente tem de proximidade com o Microsoft, tá? Então, assim, deem uma olhada aqui para entender o que pode acontecer se você pegar um chat aquele, ali. Cadê? Cadê o... Meu do meu. Se pegar um chatzinho daquele e simplesmente entupir de coisa... Não sei se... É, aquela coisa, né? Você tá na casa dos outros e papel Completion aqui, cadê meu, o meu, acho que deu para entender, não foi a tentativa aqui enquanto eu, eu acho minhas abas aqui perdidas no, no mundo, aqui, cadê Mateus, irmão? Mateus está aqui ainda, eu achei, Mateus, cadê? Não tô ferramenta doendo essa aí. Deixa eu só colocar aqui a aba de novo, galera, que eu me perdi muito aqui. Esse Windows novo aqui faz menino Tipo, fazia tanto tempo que eu não tava usando meu desktop que eu desaprendi de usar as coisas normais. <risos> né? Notebook, notebook, notebook. Então, isso aqui é o Retool. A gente vai falar já já sobre o Retool. Deixa eu só ver quanto, quanto que tá o tempo aqui. Windows e nove. Beleza. Tô rápido hoje, né, Mais rápido Otávio? Que do que você, gatinho. Então, é, isso aqui é o AI Grow, a gente tá finalizando o setup, né? não sei se vai dar tempo aqui de fazer artigo, mas eu não vou, o foco não é mostrar o AI Grow e tipo, a parte de produção de artigo, não. Mas a nossa plataforma, ela, tipo, eu fiz, eu fiz ela com muito carinho, pensando na comunidade e tudo que, não só na comunidade, né? O AI Grow, o AI Grow não é pra WordPress só, tá? Então aqui é um all-in-one. A gente já tá com o chat de antigo. Antigo, entre aspas. Eu fiz a modulação. Porque eu tô falando o seguinte. Você, se um dia pensar em vender um chat de APT integrado com o WhatsApp, beleza. Se alguém pegar o teu WhatsApp e socar conteúdo, quem que vai receber o processo? Tá certo? Só eu vim aqui, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Tá? E colocar outras palavras que eu não vou falar aqui, que vocês sabem, mas que é bandidagem. Entendeu? E gente mal intencionada tem até, se você respirar, às vezes tem. Então, assim, galera, não é só criar um negocinho desse, um botão. Não é. Assim, se você for utilizar para o resto da vida, beleza. E mesmo assim, eu não recomendo fazer isso. E como é que faz então, Igor? A gente vai ter, eu vou explicar, mas existe um negócio chamado filter Content Moderation. Tipo, o OpenAI libera um endpoint que diz... Gente, antes de fazer solicitação, antes de qualquer coisa, junte tudo que você tem, bota os sinais tudinho aqui no canto e fale com a gente aqui primeiro, por favor, que a gente vai dar de graça para vocês. O que a galera faz? Em top, tá certo? Ban. E eu digo a vocês, um ban, um ban, ou uma flag grande aqui nesse cenário, é, você não volta mais, tá certo? E em vários casos, dependendo do tipo de situação, você não volta e recebe processo, tá? Seja com DAO, seja com qualquer coisa. Porque a IA não é tua, entendeu? Entupir a IA de porcaria, né? Isso é uma maldade. E utilizar ela pra fazer mais maldade ainda, é pior ainda, tá ligado? Então, assim, tente, tente fazer coisas boas, porque a, sempre, sempre as coisas ruins acabam, né? É, deu, ficou claro essa parte? Então, assim, a gente tá falando aqui sobre, sobre o... Eu falei aqui sobre o, o Playground. É, é uma pena não estar tá com o VL Code que eu ia mostrar pra vocês, o VL Code é importantíssimo, tá? Eu acho que vão lembrar logo, eu vou até lá no fórum falar disso, bicho, mas é, eu uso muito o VL Code pra validar prompt. Tô falando de validação de prompt de código, tá certo? Porque é, já vi muitas pessoas perguntarem, tanto no fórum, quanto em outros grupos americanos, a galera perguntando coisas que normalmente, tipo, eu já sabia, mas eu sabia apanhando, apanhando mesmo, sozinho. Eu ia, porque você não consegue fazer isso. Existem diferenças em JavaScript, ou o, o, você vai fazer um get com curl, ou então com, em Python, ou no DS. Existem diferenças gritantes em barra N. E essas interações de barra N, por exemplo, se eu for fazer aqui, vou pegar esse. esse já, vou já vou começar a fazer o nosso cabeçalho aqui pra gente é, brincar. Tá? Se eu fosse fazer um curl, como falam os, os bonitões, tá? Esse seria o meu modelo curl. curl tá certo? E esse modelo aqui, a gente tem o okay, quê? É super simples. Eu tô falando aqui de um... E vai ficar bonitinho com aquele negócio digitando. Não. E o, o modo stream, a gente, eu fiz hoje de manhã o modo stream. Fui dormir só quando eu terminei. Vou mostrar para vocês. Não, não é tão fácil qualquer um fazer. Eu tô mostrando aqui o um modo simples de usar a API, sabe? Então, você vai precisar desses dados. Dessas, dessas informações aqui. E dentro dessas informações aqui, tem duas coisas que tem, tem algumas coisas que você vai precisar agora não. Você vai precisar customizar, não é só apertar o botão, de quê? Então, aqui você vai ter que ter a tua token, tá? Onde que pega? Para esse cenário, não é o chat GPT, não é o login normal. O login normal aqui é o link que eu coloquei no início do vídeo, que está lá aqui no Miro, que é, é para vocês chegarem nessa parte aqui. Plataforma.opni.com, beleza? Chegou aqui no overview. Tá? Bem-vindo ao mundo real. Aqui é o mundo real mesmo do OpenAI. O, o OpenAI não existe a partir do chat GPT. Isso aqui existia muito antes de qualquer iniciativa. Muito antes. Então, aqui é, é o pai de todo mundo. Do DAO. E a partir daqui, você consegue andar. Então, você tem a organização. Você vem aqui, via API Keys. Eu não vou mostrar as minhas aqui, né? Mas, assim, é essa tela aqui. Então, Posso mostrar, né? Tem problema nenhum, eu tô usando, a gente está usando mais a Azul e ultimamente fazer avaliação do mas aqui é a minha casa. Então, tem que vir aqui, se não tem Secret, cria a Secret, pegou a Secret, vai colocar aqui, ó. tá certo? Show de bola, beleza? Colocou ela aqui, para até abrir o um Notepad desse aqui, tá? Eu gosto muito de abrir Notepad. Modelo, Icaro, mexe? Não, não mexe, tá? Message. o que acontece? Para quem não conhece JSON, JSON, Jason, né? JSON e, e as diferenças. Então, deixa eu colocar aqui esse JSON. Você vai precisar, galera. Vou pegar esse aqui. A gente vai ter uma abertura. Dentro desse, desse colchete aqui, a gente tá construindo o seguinte. Eu tenho um negocinho que abre e outro negocinho que fecha. A chave, né? E dentro dela eu tenho uma role. role uma, uma key chamada role que ela tem um valor chamado user tá certo então aqui eu teria role user o, seria mais ou menos assim o usuário o usuário digitou hello como é que eu digo isso via API você tem que fazer você GPT ó tá aqui ó a role a role, a role a role, a role é user usuário tá falando então ele tá falando aqui aqui para frente tá então, fazer vírgula, o content. Eu posso botar aqui, falou? Não. Posso botar aqui, disse? Não. Tem que ser content, desse jeito que está aqui. Quais são as opções, então, velho? tá na documentação, tudo certinho aqui, papai. Tá? Naquele link que eu passei. Todos os links estão são, não são por acaso. Então, todas as partes aqui, inclusive essa parte do request aqui, são importantíssimas para você utilizar isso aqui e ter como dia-a-dia -dia, e perguntar e trocar ideia você pode ah tô com dúvida pergunta a gente eu não sou muito de perguntar de pedir ajuda naturalmente desde pequeno sofri bullying bichinho mas assim é, gosto hoje eu pergunto muito hoje não toda minha parte de Python foi feita com Copilot é, quando eu tinha dúvida quando eu tenho dúvida volto pro GPT3 ideia aqui no playground quando eu tenho dúvida Google volto e aqui a colar a gente eu uso ainda o, o Tabnine para programar tá tá então, assim você pegar isso aqui, ó, por que tá dando esse erro? Troca ideia com ele mas se, antes de interagir com algum ser humano que tá fazendo alguma coisa que você achar importante, né? Vai no Google, pesquisa alguma coisinha, pega o resultado do Google, tenta e, e volta, entendeu? Então tenta utilizar as ferramentas que já existem, tá? Se você tá usando o IA, começa a usar IA no seu dia a dia, velho. Isso aqui, o que diabos aqui, velho? Pergunta ela. Pergunta ela, explique direitinho. Troca ideia com seu GPT, começa a usar a ferramenta dela mesmo e troca ideia com ela. Ela vai saber muito falar pra você. Porque é dela a ferramenta, entende? Então, LogTV Log Bias, o user tá aqui, não é o user que tá aqui, tá certo? Esse aqui é user, isso aqui, é um, aqui vai no teu cabeçalho, tá? Eu vou falar isso aqui depois. Ele já tá 217. Deixa eu voltar aqui pro Mundo Real, cadê vocês? Tem uma API Free Open aí. E aí, André, cadê? Manda o link. É, estou... Tô... Sim, sim, a moderação, o content moderation, é esse aqui, ó. Uh, eu recomendo fortemente, para a parte de moderação, é, além de ler toda a documentação em termos de uso, você quer vender mesmo, é, eu acho assim, tem obrigação de entender muita coisa, quase tudo aqui, mas eu sugiro: use user é como, como, o que vai dar merda se eu fizer merda, tá? E quem fizer merda utilizando a minha API, tá? Aqui, aos usei de, use de polícia é muito boa. E aí, tem vários linkzinhos importantes aqui. Só que tem quatro, que abrem mais Buf, buf, buf, buf. tá? Eu tô usando, a gente tá usando aqui um filter, esse, eu tô usando esse, essa moderação aqui, uh, antes de fazer qualquer query na nossa network. Então, tipo, tudo passa por lá, e quem qualquer usuário que tenha flag, eu recebo notificação também, né? É, até intenções é, não... não, não ou até situações não intencionais, né? E, assim, quem quer fazer uma melhoria, por exemplo, eu quero melhorar o meu negócio com o Machine Learning. Então, tipo, vai fazer moderação, velho? Sim, deixa lá, porque você vai... Ah, vou desativar o filtro aqui só pra fazer um negocinho. Fica à vontade. Eu não uso, tá? Aqui em casa é que eu uso meu computador, né? Beleza. Esses links aqui. Essa página, tá? Importantíssimo. Essa página. E tem mais umas três páginas, junto com o FEC e o HELP, é... O help que eu tô falando de... O help do OpenAI não é o help de apertar o botão e chamar gente, não. É esse aqui, ó. Help Center. Muito, muito bom. Tá? E vai ter outros vídeos. Se foi isso, vocês estão comentando aí. Eu interrompi aqui. Mas, é... Tomem cuidado, velho. Tomem cuidado porque eu vejo muita gente no... Tipo assim, é, quando, quando Quando houve abertura, o OpenAI até novembro. Finalzinho de novembro exigia que você passasse pelo processo de verificação e eu tava mandando três aplicativos da gente pra validação e na época eu achei um bug no Dow, que eu não posso falar aqui mas tipo, o cara falou comigo José pode mandar tudo se quiser, Ele vai liberar tudo aqui semana que vem, tá liberado eu disse como assim? Tá liberado, por quê? eles colocaram em um IA você tem um, não tem aqui um IA pra falar com você e o chat? eles têm IA pra fazer policia ah, tem mesmo? Claro, velho então tem IA pra coordenar a galera tem IA pra ver quem tá fazendo merda Entende? <risos> então, assim, essa parte aqui, dá uma olhada depois dessa parte do help, mas eu vou colocar no outro vídeo. Eu não queria é, passar muito tempo aqui para a gente não entender, mas ou, né, aproveitar essa parte do WordPress e fazer em 5 minutos a parte lá da aplicação. Deixa eu voltar aqui. Então, tô fazendo aqui meu readerzinho. Tô fazendo aqui no Notepad ficar feio mesmo, né, Otávio? Tô fazendo Notepad mais no, ou no Visual Studio, né? Só abrir aqui o um, mais bonitinho, aqui um JSON. Só pegar aqui. Eu tava testando hoje de manhã. Isso aqui é uma resposta... É... Deixa eu só tirar esse vídeo aqui. Isso aqui é um response de... De uma query é, com stream, tá? Então, isso aqui tudinho, vocês estão vendo, é um delta, né? Tipo, picotado. Pra, você, pra ter aquele efeito digitando. Eu tô fazendo isso aqui pra gente ver. Se der tempo, eu mostro pra vocês no finalzinho do vídeo. E eu vou ver se eu consigo colocar o código também no GitHub, esse aqui, tá? Então, fique bem claro aqui. Você tem que ter o cabeçalho... Ou, oh, a URL, né? Você vai ter que ter aqui o teu header, que são dois, beleza? Vai ter que ter um content type e você vai ter que ter um authorization. Authorize, authorization, beleza? E aí você vem para o teu body, tá? Isso no, do ponto de vista de um post fazendo um crew. Então, você vai ter um model aqui, model minúsculo, tá? E vai ter esse messages. Dentro do messages, eita... Dentro do messages, a gente vai ter aqui, a gente vai ter situações diferentes, onde você vai colocar roles. Se tiver mais de uma, são mais... Como é um array, né? Então, o, a forma como tá aqui, você tem que fazer isso aqui. Ah, eu vou colocar outra role. Então, você vai colocar assim, ó. É outra chavezinha. Então, vai ter que colocar uma vírgula aqui, né? Beleza? Outra chave dentro do teu array. Beleza? Se tivesse funcionando o códigozinho lá deles. E eu não, eu não vou colocar. Perder muito tempo aqui para a gente fazer. Porque eu já, já validei o, o meu aplicativo, obviamente, antes de embalagem, né, Otávio? Então, roles aqui, você pode colocar as roles que quiser dentro da API. Você vai colocar aqui User. A gente tem aqui o Admin System, se eu não me engano, né? Só confirmar aqui. Tá aqui no Mordomiro também, tá tudo certinho, viu, pai? Coloquei aqui, ó aqui ó, então a gente tem mensagem do sistema, mensagem do usuário e a mensagem do assistente. Papai Noel, né? Hey. Então aqui tem user, admin system e aqui tem a parte de, eu tô colocando fora do formato, tem a parte do, do assistente. Deixa eu colocar o termo correto aqui. Deixa eu só pegar o... Até você me ligue, viu? Se tiver chegando no helicóptero aí, do aí. Aqui, ó. Chat. Então, a gente tem user, assistente, né? E aqui do lado esquerdo, o system. Beleza? Lá no chat completion... Completion. Vou colocar isso original. Não usem tradução aqui para ver código, não, viu? Da merda. Aqui, ó. Neste exemplo, que foi o mesmo que eu, que eu coloquei no Miro, tá bem claro. A gente tem aqui, rolling, system, rolling. Ó o né? User e o assistente. Ah, aqui não tem outra coisa, não? Parou, parou aqui. Parou, esquece esse user aqui, tá? Por que, Icaro? Fecha os olhos. Porque aqui, teoricamente, se você quisesse fazer uma conversa, separaria aqui, daqui pra cima, daqui pra cima, torava, ali, quando eu faço isso aqui, que eu não, a gente não, eu adoraria falar sobre, sobre prompts e tal, isso vai estar tá na nossa, no iGrow School, a gente vai estar tá com conteúdo, com curso legal, mas isso aqui, para vocês entenderem, só os três modelos aqui, os, os três as três opções de rolling, tá? Então, dentro desse cenário aqui, você tem três opções. Tá? E dentro do teu cabeçalho, você vai ter que usar esse aqui. E exatamente como tá assim, ó. System. Aí aqui, vou dar até esse aqui, vou esse aqui. User e o assistente. Tá? Nesse body aqui. Que nada mais é do que o modelozinho que tá lá no API. Esse aqui. Peraí tudo. Tá certo? E colocar isso aqui também. Então, essa, essa aqui é a estrutura básica, básica, básica. Show de bola. Beleza e aplicativos em ígra tá chegando vai ó então aqui a gente já viu isso aqui beleza a gente já viu a parte de competition o fitio competition é, ah eu coloquei os códigos, que nem tinha lembrado né isso aqui é, um, é o basicão só com uma mensagem tipo do usuário você fala hello então o que que vai responder o que ela quiser na hora que ela quiser dependendo do, da tua configuração e o que eu achei interessante é que o OpenAI não colocou aqui, é, nesses modelos aqui, exemplos, os caras não colocaram, tipo, temperatura, né? eles colocaram o lado esquerdo, certo? E eu vejo muito isso, mas eu não sei qual foi a ideia, mas vai ter muita gente que vai perguntar. Então, se já perguntando aqui, já estou aproveitando e falando de API. Tudo que você pode usar, fazendo uma, uma, uma query via API, uh, para os outros modelos, você vai usar nesse também. Tá certo? Então aqui... Deixa eu só pegar aqui um vez. abrir aqui o Playground. Tá? E... E vou simular... O meu sonho que eu estava querendo fazer desde o início do vídeo aqui. Vou mostrar para vocês o, o... A grande sacada aqui dentro, velho. Não é sacada não. É uma, é uma, é uma coisa muito, muito legal, mas... Super simples, que eu não vejo eu não vejo a galera utilizando. Então, tem um botão aqui em cima. view code. Que você pode formatar aqui o teu prompt. Tá certo? Ver como é que vai ficar mais ou menos. Ah, vai ficar nesse modelo aqui. Massa, show de bola. view code. Se for um curl, você vai ter que fazer desse jeito. Olha como é diferente. Aqui tem o quê? Visualmente, eu tenho dois, dois espaços. Tá certo? Olha como é que tá lá. Ah, mas fica assim, é core, né, rapaz? Então tem que fazer uma responsa assim, tá? E tem diferença para Python, tem diferença para Node, tá certo? Então o JSON também GZone, é, vai ficar diferente. É, eu prefiro, eu gosto muito de Python, tá? De respeito Java, eu tô usando Java também, é um setup a gente tá usando muito Java lá no Retour, mas é, temos aplicativos, inclusive, no Airtable, com o Ritor, fazendo o GP3 há muito tempo, de julho do ano passado, criação de artigo. E, assim... Isso aqui faz muita diferença. Então, esse, esse, esse formato bonitinho aqui, não sei porquê, mas era pra estar aqui, via o code, né? Mas deve vir em breve. Então, você simulou a conversinha aqui, show de bola. Vai pro aplicativo. Aí lá você pode meter o as, porque ele já sabe que tá des, dessa parte do, compli, do seu completion, né? Beleza? Então, quanto tempo temos aqui? Acho que 20 minutos. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou fazer aqui a parte prometida. Mas o um pirulito aqui, tomem cuidado, tá bom? Quem avisa amigo é. E agora a gente vai pra parte do Retool. Cadê? Ô oh, meu papai lindo. Deixa eu só ver que tem pergunta de vocês aqui. Ganhou uma garrafa do Retool. Deixa eu ver se faz rapaz. Cadê? Hum, deu uma passada leve, foi? Tá arrumando briga, Jean? Jean Jean. O menino ali tem teu telefone, rapaz. Vou botar 50A para ligar para você. 10 dias, viu? Quando você mudar de número, vai ligar para ligar para tua casa. É, massa. Então beleza. Vamos lá. Vou colocar um cronômetro aqui. Sim, hum, hum. hum, só para lembrar quem tá perdido aí ou que chegou agora. A gente, a gente tá seguindo a sequência. Eu não tô querendo aparecer, não, viu? De forma alguma, pelo contrário. Eu quero... A intenção é trazer conteúdo de qualidade, e esse aqui também é o um vídeo pra... Também é pro meu filho. Então, eu vou fazer o um setupzinho aqui pra Sonic falando com o Pac-Man. E talvez botar o bichinho pra fazer uma imagem no meu caminho, botando o Dali como resposta dele. Complementar lá pelo YouTube. Mas eu não sei se vai dar pra fazer hoje, não. Então, tá o videozinho aqui. Quem gostar... Quem não viu, dá uma olhada. É a mesma ideia, só que a gente tá com mais skills hoje. Eu vou colocar aqui cinco minutos, vou botar 10 minutos, tá certo? Só pra gente ter noção aqui do tempo sem, sem pressão, por favor. Se tiver pressão, eu boto mais, eu boto menos. Então, assim, eu coloquei aqui a validaçãozinha, né? O hum, que é que você vai precisar para fazer um aplicativo ou utilizar essa aí? Então, existem várias formas de utilizar, é, fazer solicitação de API. Você pode utilizar desde um postman, tá? É, você pode usar desde código. Nananana. Hoje eu não vou abrir só o post para gente fazer aqui o. Eu vou direto para o parto. Mas só como hoje a gente tá, tá usando, o, o foco é ser mais no code, low code usando o Retool. Então eu vou mostrar para vocês o Retool, que é a minha paixão, que é a minha casa há mais de, assim como Microsoft, há mais de tipo a gente tá no Rito Não é tanto tempo não, vice. Faz pouco tempo, mas já fiz carreira lá. Vem a garrafinha, vem a camisa graças a Deus, ajudando a comunidade, diga-se de passagem, né? E eu falei, não, não, não, tô ajudando aqui a comunidade porque eu gosto de ajudar, os caras, a galera perdida, assim, e se eu, se eu passei por um lugar e já sei, então, gosto de ajudar. Então, assim, quem, para quem não conhece o Retour é unicórnio, tá? Os caras se tornaram unicórnio, é uma empresa que foi lançada em 2017, né? É, o Twilio usa o Retool, a Netflix, muitas, não sei se é Netflix, mas muitas empresas grandes utilizam o Retour, ele faz parte de uma aventura hoje gigantesca, mas independente de dinheiro ou não, de qualquer forma, o Retool é uma ferramenta que, para mim, por exemplo, que vem do Elementor, tá ligado? De construção de front-end, para mim, foi a maior primeira vista. Não foi a primeira vista, não. Eu tinha tava testando outras ferramentas, entendendo o cenário de low-code ano passado, e pesquisar melhores. Quando cheguei no Retool, eu trouxe todo o meu setup, que eu não vou falar de onde, mas não tava usando uma low tipo do bobo Uh, mas trouxe o meu setup e um dia eu acho que eu já estava com uns 10 aplicativos aqui rodando, né? E assim, dá uma olhada, tá? Vou mostrar a parte de aplicação. Então, a gente vai precisar de criar uma conta, obviamente. Para fazer essa parte final da live aqui, eu vou precisar de algumas coisas. Vou colocar aqui para a gente... tá? Vou colocar até um bichinho aqui, bem bonitinho. Vou precisar de que, Para que eu veja o resultado lá, eu vou precisar de, tipo... Vou precisar aqui de uma API... De uma token na API. Isso aqui é a primeira coisa do OpenAI. E para você ter sua tokenzinha, você vai precisar de uma conta. tá? Eu nem vou colocar aqui. Uma conta do OpenAI. Token do OpenAI. Vai precisar. Se eu estou colocando um token aqui, só tem token quem tem conta. tá? É, também não vou colocar tem computador e está vivo. <risos> ligado? Não. é tá óbvio, né? Tem coisas óbvias. Então, subentende que você já tem uma conta do OpenAI. Tá bom? Então, a token aqui, você vai ter que ter também uma conta gratuita do Ritu, Tá certo? Gratuita e se você quiser fazer a integração com o WordPress, você vai ter que ter um WordPress. Aí falar, tem, ah, tem que ter o servidor? Fala como ela tava vindo. Né? tá? Tem que ter meu filho, tipo a galera vem criar site, eu quero criar um site, eu quero criar um e-commerce, muito que tava falando com o Bruno ontem, falei, fiz mais de 500 sites, né? o cara chega pra você e diz, sim, aí tem que pagar depois, né? Disse, não, precisa pagar mais nunca, você paga 500 reais aqui, é fazer o site por 200 reais, não paga mais nunca, então o WordPress, Tá certo? Se quiser um WordPress, vai ter que ter um, um, uma instalação. Vou aqui uma instalação. <risos> Subentende que você tem que ter um servidor ou algum lugar para socar seus negócios. Beleza? Uma URL, um domínio, enfim. Conta na RTSBR. Que sense de humor, né? Beleza. Então, token do OpenAI salvou. Beleza. tome cuidado com a token aí. Estão roubando muita token. Uso... Não falam falando que é uso, não, mas simples né a galera tá roubando token para usar em, em, em big DTI com big ai roubada essa é a modinha da galera nova então conta gratuita do itul tá vou deixar o link aqui para fazer a conta do YouTube bem simples tá aqui tem um botãozão lá lá em cima eu separei o um negócio aqui para tem um botão ali no é... lado direito superior que não é por acaso então Start Free, tem tem várias CTAs aqui, então Caltrax, né? Qualquer um daqui que vocês clicarem, vocês vão levar para um ambiente, não vai botar cartão, né? Entrou, show de bola, fez assim seu sininho. tenta entender o ambiente lá dentro, a gente vai ter, Vamos fazer um curso esse ano, Eu prometi que ia fazer um curso, principalmente sobre os workflows, é, que dá para você fazer automações internas no monitor ou externas recebendo comunicações, seja com WhatsApp. Eu tô fazendo um setup com WhatsApp aqui em Avonage, depois. É, se der tempo, na próxima semana, talvez a gente consiga trazer esse conteúdo com o chat de EPT, a novidade, né? Então, faz, faz entra no YouTube, quando você entrar no YouTube, se for de mim, o teu, a tua, tua view, né, vai ser sempre essa, tá? Quanto tempo aqui? cinco minutos agora valendo. Cria o aplicativo, né? Eu não vou, vou acelerar, não vou acelerar essa parte aqui, porque eu queria ser mais didático aqui, mas a gente pode fazer de novo aqui para fazer a aplicação. Então, tem várias opções aqui, resource, credit library workflows. Como eu queria, é, eu tô no, no Cloud Host, na parte, de, tipo, eu tô usando o Rito hospedado com eles, então, é, a parte de envolvimento, tipo environment, de, de variáveis, é, aqui você vai precisar de um token, tá, então aqui precisa vai precisar de token, um token do OpenAI, né, aqui sempre vai ser, sempre vai ser, é, nesse caso aqui, application version, tá, Eita, Icaro, essa barra aqui, <risos> tá certo? Aqui tem que ter leader, vou colocar assim, leader, leader, talking do open aí. Isso aqui tem que ser exatamente como tá lá. Se você mudar alguma coisa, não vai dar, não vai dar certo. E se mudar alguma coisa e não dá certo, tente falar com a GPT-3, minha filha, porque tá dando aqui, tente, vocês vão, vocês vão entender que existe vida... É sem, sem a interação humana, nesses casos aqui, mínimos, tá? E aqui, o, você vai você vai ter aqui algumas coisas relacionadas à parte de comunicação com a IA. Você não é obrigatório a colocar o teu assistente. Você não é obrigado a colocar aqui o teu system. A ah, IA? Yeah, é. Teoricamente, sim. Mas você é obrigado a colocar alguma coisa para falar. Vai ficar mudo pra falar com ela com a API. <risos> não é verdade? Então, aqui... O modelo, você tem duas opções, que são as que estão, não decorando ainda não, eu acho que é a GPT 3.5, deixa eu ver, cadê, a Turbo e a não sei o que, não sei o que, não sei o que, 00, sou <risos> peço de guardar nome, 0301, esqueço mais nome, então tem GPT 3.5 Turbo, certo, e irmão dele, que é 0301, massa, GPT 3, tá? Ou GPT3.5 Turbo 0.301, beleza? Deve... Ah, vai ter o 2, exterminador de futuro 2, beleza. Ah, essa aqui eu já expliquei um pouquinho sobre o que ela pode fazer. Você pode utilizar, tipo, aqui no meu user, quando eu for falar, eu falo assim, tipo, usar é, interações, interadores e operadores, de, e, e moderadores e interadores, interatores, interatores, intera né? Caramba! Vocês entenderam, tá? Aí a role, como é que a... Ó, note, eu tô... Nesse modelozinho aqui, no Notepad, aqui é uma, uma, uma escadinha, ó. Então, user tá dentro de role. Isso aqui é uma key. Então, eu não preciso colocar aqui... O que é que tem bot em role? Não, gente, tá aqui, ó. Não precisa esperar. É esse modelo aqui. Só fiz ali e alterei. O que tá aqui o que tá lá na página, é só seguir. Pega lá, coloca e altera depois. Vamos voltar pro retool. No retool... Tá? Você tem aqui um negócio chamado Query Library. Tá? Só confirmar se a minha tá aberta aqui. Beleza. A minha token tava tá aberta aqui que eu, esqueci, eu queria tirar. É, você tem duas opções aqui de queries antes de entrar nos aplicativos. Eu gosto muito de utilizar essas, a Query Library. Mas ela é diferente de um resource, tá? Um resource aqui no e é um recurso. É um recurso que pode se tornar uma query Library. Ela só vai para a query Library se você clicar lá, eu quero ir para a query Library, tá? Mas um recurso aqui é uma coisa mais fixa. Uma query Library é uma coisa mais dinâmica, tá? É uma livraria de queries. E aqui no e é, eu vou montar essa query que a gente tem lá do OpenAI. Então, eu tenho que ter aqui. Eu vou pegar esse completion aqui. Completions Vou colocar aqui. Manil. Tá? Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. É internet, viu? Tá horrível aqui. Ó. Vai criar uma, uma query nova. Tá? Clica aqui em New. Altera aqui. Tava aqui porque eu só deixei como rascunho. Mas qualquer uma que você pegar aqui. Qualquer CRUD você vai ter que pegar, você vai ter que alterar o URL. Tá? Aqui não está em action, você vai colocar post. Está fazendo um post de postar, né? Teoricamente, aqui embaixo tem um monte de coisinha minha, mas no teu caso vai ter pouquinho. Eu poderia ter pegado outra conta ali, mas estava muito rápido. Ah, eu decidi fazer essa live agora à noite. Aqui você vai ter um recurso no um retool chamado REST, que é um REST API. Tá? Eu, eu gosto de usar o REST aqui. Quem gosta de usar tipo Open Open API, API ou então o, o, graph, o Graph também, você pode usar. Pode usar JavaScript, pode usar Response, só não posso usar Python aqui, por enquanto. Mas eu uso em outro canto, e integrado com o Então aqui você vai ter um Post, o Completion é exatamente o que está lá no OpenAI. Aqui eu vou montar o meu header, eu tenho aqui dois negocinhos, um, dois. Gosto de fazer isso, Alt tab eu uso muito teclado, então quem tiver. Achando rápido ou devagar. Aqui é só Ctrl-C e Ctrl-V, tá, gente? Beleza. Eu não curto é isso aqui, ó. Eu não gosto disso aqui. Eu odeio esse gente, pra ficar adivinhando. Tá. Beleza, então aqui você tem... Oh, que parâmetro, gente. Esqueci que ele... Botei no parâmetro. Isso aqui que eu coloquei aqui, tava aqui em cima. Não é parâmetro, isso aqui é cabeçalho, tá? Uma diferença é gritante. Só ainda a parte de proteção. Onde está autorization? Você vai colocar aqui: Bitter, exatamente como tá lá no figurinozinho. Aqui, ó. Desse jeito: Bitter. Esse nananana é a tua API. Tua API. A sua API. Tá assim. sua API aqui. Do OpenAI. AI, tá? Aqui, coloca o que tem lá. Cadê o bicho aqui? Ok. Tá? É, e o teu body? Como eu tô fazendo uma, uma query dinâmica, o teu body aqui. Ele passou uma hora, né, Otávio? E agora, pai? E agora, meu filho? de Como eu tô fazendo? Eu vou fazer esse negócio aqui. Vai ficar. Eu vou acelerar o passo aqui, viu? Deixa eu tirar aqui. Três minutos. não, 5 minutos aqui. Vai. É, a gente tem um JSON um Jason aqui, né? Então você tem umas opções aqui, várias opções. Você pode fazer o formidado, nesse caso que é por POPing Aqui tem que ser o quê? Entendeu? Ah, não, pode ser um RAW aqui? Pode, desde que você coloque nesse formato que tá lá. Tá certo? Pode fazer o que você quiser, desde que seja um JSON. Tá, um JSON. Aqui, se eu fosse fazer um RAW aqui, eu teria que fazer manualmente essa parte do body aqui. Construir memória. Eu vou deixar aqui pra vocês aqui um JSON, tá? E que você tem que colocar o quê? O que eu coloquei aqui, vou até colocar aqui, ó. Tá aqui pra cá. Tá a colinha aqui e vou aproveitar também. E vou pegar esse negócio aqui, cadê? Cadê eu ver. Cadê o exemplo que ele botou aqui? Eita! Pegar esse aqui, deixar aqui, ó. Só pra ter como exemplo aqui. Então aqui em cima é o negócio que eu fiz, né? Eu, te... eu quebrei o de baixo. Então, aqui, se eu fosse usar um, um RAW, eu teria que pegar esse aqui, ó. Daqui. Botar esse bichinho aqui. Tipo um coraçãozinho. Assim, ó. Eu coloco aqui, eu colocaria um rock aqui. Desse jeito, tá? Tá faltando o que, cara? Velho, vale, depende do que você quer, tá? Pra mim, tá faltando muita coisa aqui, tá certo? Eu vou deixar esse aqui como um JSON. Deixa eu tirar esse bichinho aqui pra ficar maior minha tela aqui, que eu não tô chegando muito bem, não. Não sei vocês... E eu vou colocar aqui o um model, tá certo? Que tem que ser o quê? O meu model tem que ser exatamente tá aqui. Tá certo? Pode usar o outro. Vou colocar aqui. E onde tem aqui a outra opção do body, você vai usar outro. uma outro, outro aqui: messages, né? Tu coloca desse jeito. Desse jeito aqui. Por quê? Porque isso aqui é um array. A não ser que você faça um seu array em outro canto, monte e bota pra cá fazer a sua, né? Beleza? E aí, você pode adicionar outros elementos aqui. Tá? Como default de one query que você vai fazer, que vai servir por o resto da vida para todos os lugares, é só apertar um botão. Show! Apertar um botão e mandar complementar. Por exemplo, aqui no Retool, eu posso fazer aqui, por exemplo, aqui. vou colocar aqui Temperatura. Temperatura. Por que, Icaro? Porque Temperatura existe. Para quem não trabalha com API do OpenAI, sugiro que vejam os outros vídeos da gente e, e pratiquem. Temperatura os outros parâmetros essenciais para você ter uma modulação, modulação, tá certo? Um resultado é uma coisa, uma modulação do resultado é outra, tá? Fique bem claro essa parte aí. Aqui eu deixei, eita, aqui ó. A gente tem aqui parâmetros, complementares, complementares. Esse vermelhinho aqui, required, é obrigatório, meu patrão. A brincar com o negócio lá, tu tem que fazer isso aqui, entendeu? Não entra nem, quer pedir só pão, tá papel de coisa diferente, tu tem que fazer... Colocar no teu body isso aqui, tá? E para fazer a bichinha ficar fazendo aquele negócio assim, ó. O nome do negócio aí chama-se Stream. <risos> tá certo? Stream. Tipo, o Otávio que gosta desse negócio de Stream, né? Mas é a mesma coisa... É exatamente a mesma ideia, tá? É, segue a mesma sequência de dados de formatação e complementação, receber, enviar... Enfim, a gente vai usar aqui dois, dois simples, tá? Eu vou usar a temperatura... E vou colocar aqui Max Tokens, tá? Pra deixar ela falar menos. Sentei falta do Lens, mas eu acho que... Não sei se tá com Lens... Uh, Max Lens, né? Enfim, que é o tamanho do... Do, do, do, do completion do texto, né? Beleza? Vou colocar aqui temperatura e o um Max Tokens aqui. Beleza? Por quê, Igor? Porque o máximo do máximo são 4K. Você pode botar 50 mil aqui, não vai dar certo. Nem vai sair. Então, aqui vou botar aqui 150, só para trocar a ideia mesmo. E temperatura para 08, tá? Eu não sei como é que está esse modelo, mas ela vai até 2. Essa, essa bichinha aqui, já vieram com 2. Eu estava olhando. É uma chelona diferente porque o, o, o... Ele faz um reverso, né? Ele, ele entende o que tinha antes e, que você, e por isso ele pode repetir algumas coisas. Mas é completamente diferente te, a temperatura dos, dos modelos normais, tá certo? Tipo um da Vinci 003 de Natural Language. Ele processa diferente desse aqui, que também é de, de natural language. Tá? Eu vou colocar 08 aqui. Vou tirar esses dois aqui. Show de bola. Tá pronto? Não. Se eu apertar o salvar aqui... O que acontece? Não tem nenhum key. Vai dar merda. Né? aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Vou deixar desse jeito. No caso do retool, tá? Pra esse tipo de query para este vídeo, pra mostrar pra vocês. Vou fazer assim. Aqui um tá Beater, Vou botar... Duas chaves, vou botar assim, token, open aí, tá certo? Beleza? Aqui onde tá token eu poderia colocar a minha token. Mas eu já tenho um query que eu já fiz antes de vocês. Então aqui você vai colocar a tua token. Tá? Se for fazer isso. Esse aplicativo que eu tô fazendo aqui, eu vou exportar e vou deixar no link que o, o Retour vai compartilhar na comunidade de graça. não vou cobrar nada, a gente vai estar tá divulgando. Beleza? Usa quem quiser. E aqui é uma variável. Que eu tô colocando dinâmico Vocês vão entender lá na parte do aplicativo bem rapidinho. E aqui, gente, eu não vou mexer em temperatura. Só que aqui em content, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um... Vou deletar isso aqui. faz o seguinte. Eu vou deixar aqui em mensagens. Uh, deixar mensagens. Eu não tô lembrando se vai dar, se colo, dar certo colocar uma... Vou deixar a mensagem aqui como... É, eu vou fazer assim. Eu vou deixar aqui... boring Message, tá? E vou colocar esse, aquele conteúdo que tava aqui. Só pegar aqui de novo. Beleza? Vai ficar assim. Desse jeito aqui. Salvar. Tá? Salvei. E aí, beleza. Fechou minha query aqui. Você coloca a sua aqui aqui. Valida aqui mesmo. Vai ter um botãozinho lá em cima. Ó. E aí, tu vai ter que dar um share. Tá? Senão, você não vai conseguir colocar. E também, faça como eu faço. Eu fiz, não quer ter um monte de aqui. Nesse nesse virtuino Coloca aqui. ó. Segue uma sequencinha na nomenclatura. Né? Open aí. Dapr Raiz, Alegro, 2023. E ama de Lol. Que é o meu filho, né? Beleza. Vamos lá. Aplicativo, criar um novo. Tem várias opções aqui. Vou só criar um novo aqui. Dapr Raiz. Acho que já, eu já criei um aplicativo aqui antes, mas eu vou criar um novo aqui do início. Dapr Raiz, YouTube, ChatGPT, Simple Cloud. tá? Vou colocar aqui na pasta Share. Ouro, Matheus, eu tô morrendo de cedo, termina esse negócio. Comecei até o fim, né? Cinco minutos. Aham. Uhum. Não, mas tô devagar aqui, Otávio. Vocês querem que eu acelere, eu faço mesmo. Se quiser, mas tá tarde. Eu vou fazer sozinho aqui. Ó. ela não conhece o Ritual, sabe? Para não ficar, mas o, o processo em si, isso aqui vai demorar 30 segundos. Se tiver sal. Tup, tup, tup, tup, tup, menos que esse 30, né? Vem pra cá, bota um botão, vem pra cá bota o input. Tá certo? WordPress é, é 10 segundos. WordPress. Eu, digo, eu caso dinheiro. Tá. Aqui seria o meu input. Tipo. Digita alguma coisa. Pergunta. Tá certo? Aqui eu vou ter aqui uma textiária. Lá direito. Certo? Eu vou até dar um rire nessa label. Aqui embaixo, essa crawl vou deletar. Vou botar outra crawl aqui. Vamos acelerar o homem. E aqui eu tenho um negócio... Esse aqui é o... Esse aqui eu salvei. Share. Compartilhar agora. Compartilhar aqui. Dá um F5. Não perrei não, tá? tá aqui, ó. Vou postar aqui no... Vou botar no WP raiz. Aliás, eu vou colocar no iGrow.com.br. Falação de WordPress. É... Aqui, também vou mostrar pra vocês o nosso aplicativo que eu tinha feito antes. Pergunta, vou esconder essa label também. Pergunta, mete ficha, vem pra cá, tá? Quem não trabalha com React, não tem mistério, que eu sou dentista, pra quem não, não sabe. Eu sou dentista, fiz isso, imagine vocês, quem programa, né? Inclusive, a gente tá procurando galera que tem interesse fazer em fazer React e Java também. Só Vou abrir aqui meu aplicativo do tools, beleza, enquanto isso. É... Então aqui Eu vou importar a minha query Que eu criei lá, que amo o João Né? Aqui E a token Ela já é pra tá, então quando eu apertar o run aqui Vai, ele não vai Por quê? Porque eu não botei token Então vai dar merda, beleza? Ó Agora ele nem pegou a outra Tá indo pro lambda lá. Tá? Ó, peguei aqui eu vou colocar uma minha aqui, que eu tinha feito antes da live, que é essa aqui, tá certo? Ele vai sincronizar, show de bola. O que acontece? Uh, eu, é a mesma coisa que tá lá. Então, ele já tá com os parâmetros pré-formatados -forma, pré do body. Eu trouxe aqui só o um mensagem, certo? Lá na minha mensagem, meu input, o nomezinho desse input aqui, chama-se text input1. Então, eu vou colocar aqui, t1. Que é mais, eu uso, às assim, vezes, a abreviação que é mais perto de isso mesmo. Tipo, T1, T1, para digitar. Tá? T1. Aqui é uma página normal, então. Beleza. E a query aqui, se você for organizado, bonitinho, coloca um query que seja mais fácil de entender. Eu tenho, eu tenho um aplicativo com 30 queries aqui. Então, tipo, Q1. Né? Se você for usar mais de uma, eu sugiro já começar a colocar ela também link. Mas vou deixar Q1 aqui, que é mais tudo perto do teclado digital digitar. Porque você Porque usando o React aqui, você vai usar muito... É, Vai ter que usar, e às vezes quando eu tô validando o processo de tipo, prototop, prototipagem, eu prefiro fazer assim, tá? Então eu quero que nesse, o que o cara colocar aqui quando apertar o botão venha para cá, show de bola. Então, nananana, é um default, é um default valor, é um velo desse T1. Ou esse botãozinho aqui vai, ele tem um event handless, handless que vai gerar uma action, que vai fazer um trigger desse T1, beleza? Dois minutos, botão. E aqui, no meu parâmetro, onde tem hello, não é para ter hello, papai. É para ter esse negócio aqui. Show de bola. T1. Então, aqui, tu vem aqui, query, T1 valor. Passa o mouse em cima, aqui, tá lá. É mesmo, né? É. Você tá aqui. É, como eu não preparei a parte lá do Sonic, né? Então, tipo, é, Sonic, você está aí vai vir um resultado aberto, tá certo? Se eu apertar vai o que vai vir da, da resposta da query vai ficar na resposta. Então esse esse área dois aqui eu vou colocar aqui t 2 a, tá certo? E aí esse intervalo aqui que é o default eu vou colocar aqui q um ponto data ponto o que apareceu da competição. Como eu não dei um run aqui na query então eu vou dar um run aqui para ela salvar no cache aqui do o negócio, né? A gente tem agora o body, um gestãozinho. Com meu choice, hum, eu tenho que entrar dentro de choice e pegar esse content e enfiar lá no... Literalmente. Chegou agora, meu filho. E colocar aqui dentro. Tá? Então, eu teria aqui um Q1, data, ponto. Beleza? Choice, ponto. Zero, ponto. Hum, tá certo? Ponto, content. Eles aumentaram o... Uh, os negócios aqui, deixa eu só botar aqui pra dar um preview pra vocês, então tudo que eu ajeitar aqui quem matou, não, vou botar assim botar <risos> quem matou, qual a cor do cavalo roxo vou botar assim, azul de Napoleão né entendeu, vai pra lá ah, que legal quem tá falando aqui é o o novo filho 03. 003 3,5, no nome cidadão. Bem-vindos. Beleza? Aqui você faz um share, public, enable public link. Tá? E o que, é que eu vou fazer? O não recomenda, mas eu vou fazer esse aqui, que é o embedded é, view. Então aqui a gente tem um, você pode copiar o teu view, certo? Selecione o seguir vai pro seu WordPress. Diga ó, tá? 3 minutos, né? Ou o signo da 3 né? e boca, porque tá aqui não live, é, rapaz. Mas é, eu, eu preferi eu preferi não não agressivar. Até tanto tá que a intenção não foi nem é, se falar, né, Icaro, mas não fez cinco minutos. o Quem, quem me conhece em site que eu faço do início ao fim no YouTube, inclusive no YouTube, de, de uma hora do início ao fim, sem sprint, sem corte. Mas assim, como eu não divulguei em um bilhão de cantos, né, a gente não tá monetizando aqui, vendendo curso, né. Tô até falando sobre o iGrow, que é a minha casa, que é a minha vida agora, junto com o da DAPJ, mas assim... É, fiquem à vontade, cara. É o maior passo a competição. Inclusive do artigo, um minuto do artigo que eu vou fazer ali. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. É, eu vou colocar o embed que eu peguei lá do Heitor aqui no WordPress e vou embedar aqui dentro, tá? Enquanto isso, vou deixar aqui do lado direito. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer um artigozinho para vocês aqui pra gente finalizar. E vou dar um alô de boa noite com o 003 se despedindo porque agora ele tá com um novo menino, né? O negocinho assim ficou melhor. Ficou legal o chatzinho, né? E... Ó. Eu peguei um embed, o um e-frame, e, -frame, e aqui no WordPress. Tá certo? Ah, é só injetar, velho. Eu tô mostrando a solução. Quem tem acesso ao WordPress, estiver aberto pro mundo, o mundo inteiro vem aqui vai digitar e vai destruir a Terra. Tá certo? Cabe a você entender o que você quer para decidir, né? O que você quer também. Então, assim... A gente vai estar mostrando várias coisas legais. Eu vou trazer o nosso setup com o Shrint. Eu tenho aberto aqui os aplicativos também. Deixa fechar essas coisas aqui. É... Acho que é Legends. O, o Rito tem uma opçãozinha, ó. Dentro de WordPress, abre o meu aplicativo aqui. Existem coisas que você precisa fazer para embedar, tipo. Se você tiver bloqueio na. Por exemplo, eu estou usando o Cloudflare. E, e o embed, ele injeta código de outro lugar, tá certo? Tô dentro do WordPress, eu não vejo a minha... Ó, é um embed normal em frame, né? Então, tipo... É... Fala sobre o WP raiz, o iGrow. Ah, tá assim. Vamos ver se o bichinho sabe falar. Mano. Se ele sabe falar, mas que é o pai dele, né? Porque o da 3 sabe falar as coisinhas. Eita, tá vendo? Não não, né, papai? Ó, o igro ainda tá novinho, né? Beleza. Então, assim, você tem um completion key... Ah, incrível, eu posso salvar isso aqui, velho? É. O que é o WordPress? Tá? Né? Isso vai pra onde? Vai pro céu. Tá certo? Você se perdeu. Se eu apertar outro botão aqui, eu só consigo acessar no conteúdos. conteúdo se eu tiver o número do ID. ID né? Isso fica salvo lá, papai. Tá? E você bate na porta do OpenAI, eu perdi aqui 50, 50 vezes apertei o botão. Vai é demorar, viu? Eu digo assim: vai demorar porque ninguém tem obrigação de fazer, você perdeu o que quis. É né? Existe um tempo, o DAO, por exemplo, está tirando agora acho que 24 horas, eu não tô lembrando. Você perde as imagens, tá? Isso é óbvio, tem um bilhão de pessoas na Terra acessando. Então, assim, tá aqui em nosso aplicativozinho. Eu vou, eu vou compartilhar esse link do aplicativo do Ritor com a comunidade, tá certo? É, eu queria mostrar para vocês aqui. Agora vou vender um negócio, viu? Ó, tá. Mostrar aqui o artigo. Fala um t... Cadê, Matheus? Matheus, tá aí, Matheus? Fala um negócio de um carro aí que você gosta de vir. Vamos ver se esse negócio sai... Uma... Fazer um long artigo aqui. Fala aí, Matheus. Fazer um Fusca. É... com as melhores... Fazer assim. Os 10... Os 10 modelos de Fusca. Do carro Fusca. Ah fizeram história, meu pai adorava fosca. né? eu coloquei um limite aqui que eu ainda estou validando com os meninos de, 40, de 9, 50 para um espaço aqui tá? esse validar aqui gente, no meu caso do egrow, a gente tá usando eu faço duas queries uma interna e outra lá né? e todo mundo é avisado deixa um título aí Matheus, em um artigo vou fazer aqui para galera indicar homem, vou dar de presente aí você quer negócio de vestido. Azul calcinho rei bota o fuscão. o fuscão, né? Massa. Então, na nossa solução aqui, usando retool, né? É, por trás aqui, não são, não são queries via REST API. eu tô usando Python. Então, eu uso Python em outro ambiente. É, tipo, tentei usar JavaScript, mas assim, a opção minha, né, a opção segurança e tal, eu não, eu prefiro colocar onde eu não, não impacte, né, no ambiente diferente ou no ambiente, então nossos ativos aqui estão demorando 50 segundos, é, eles estão saindo com, cerca de tipo nesse caso aqui do Long Article, ele sai com 1.200 palavras, mais ou menos, 1.500 se eu, se eu, se eu quiser ele sai com 2K, sumarização, mas ó, o Fusquinha aí no DAWI, tá, é taxa de repetição aqui para termos normais. A gente, a gente esse validation aqui, ele roda uma, um ele roda um machine learning com com pré-prompt para perguntar para a IA se esse esse tema é ou não é, tem chance de ser repetitivo, porque infelizmente você pode falar o que quiser, mas vem vem reclamar que um artigo no nosso caso do Engro ele tá com repetição alta ou foi porque você teve um aviso, notificação ali. Você quer continuar? Tá, esse tema não é muito conhecido, mas busca se conhece, né? Então, esse aqui é o meu, esse aqui é o meu menino, tá? Estou apresentando aqui para o Brasil, via YouTube. E... Esse aqui deu 1.600, Né? Trabalho gigantesco, né? A gente tá vivo ainda. E espero estar tá lançando isso aqui para a próxima semana. Talvez, se Deus quiser, para ter se lançado semana passada. A gente tem um chat de EPT, e toda essa parte aqui está integrada com o WordPress. Eu não poderia deixar de, tipo, fazer um negócio desse sem estar integrando com o WordPress vindo da WP isso que é a minha casa, que é a nossa casa, inclusive. Então, assim, para quem não conhece, até o finalzinho do vídeo aí, é porque gosta de IA, né? Tá certo? É, esse aplicativo ele vai sair com a conversa do Sonic, que eu coloquei lá no início do vídeo. Esse bordeiro do aqui vai estar disponível. Se a galera se animar, segunda-feira eu faço uma live mostrando a parte do Whisper, tá certo? Colocando o negócio aí com voz. E dá pra fazer uma mistureba também com, com o DAOE. Tipo, a gente pode fazer o mesmo, o mesmo pedido lá, ele pode gerar uma imagem e, e botar um áudio, né? Beleza? Sim, aqui é a parte de conexão, né? Deixa eu mandar aquele artigo lá pro site. Vou botar aqui no blog do iGrow Aqui. Gente, muito obrigado. Se tiver alguém ainda aqui, eu acho que o Matheus tá, né? Fico muito feliz em ter... É, desrespeitou, oh, de, de ter desrespeitado, não, de, de, de ter conseguido pelo menos é, na minha cabeça chegar a essa parte aqui que uh, existe uma distância gigantesca entre que a galera cria barreiras aqui na, no Brasil e eu não, não sei porquê, né? Mas assim fica a minha contribuição aí para esse vídeo, é, sequência do outro vídeo do ano passado do DAWI, tá bom? Vou, aqui tá noite para já. você quer um do Fusca, Matheus. Mano, você tem um lourinho aqui, pode fazer, até me dá uma dor. Né? Os 10 modelos do Fusca aí. isso aqui são outras matérias que a gente tá validando. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Se com... quem, quem quiser comprar o AI, -Gro, AI -Gro, semana que vem, por favor, sintam-se à vontade, a gente está no beta, vou abrir, tá? E... E é isso. Show, Otávio. Tô melhor, tá melhor? Valeu, valeu. Satisfação. Quem gostou, compartilha, né, pai? Ganha um artigo aí. Eu vou botar sem artigos segunda-feira. Bora dar sem artigos de graça. De brinde. Falar com a Microsoft. 200 artigos. Pronto, 200 artigos. Mateus pediu aqui. Fazer um sorteio segunda-feira, tá. Massa? Eu fiquei devendo a parte de. Então, tem... a gente tá com o no. São quatro grupos grandes, Alexander. Lá no Felipe tá. Felipe faltou hoje de... aqui que ele tá. tá... Tá se casando, parece. sei esse negócio de casamento de Felipe ali. Mas a gente tem, tem alguns grupos. Tem o, o grupo de WhatsApp que eu, eu não gosto, mas assim, a gente tá lá ainda, tá certo? E se daqui para abril, a gente tá abrindo a nossa comunidade específica com o apoio do Open aí também. Que a gente tá com autorização para usar o logo deles. Tá massa? Sim, isso aqui é uma ferramenta nossa. 100% brasileira isso aqui. 100% minha. 100%. Tá massa? Gente, obrigadão. É, fiquem com Deus, tá bom? Eu espero que ajudem a, a nossa comunidade. Quem gostou do vídeo ajuda, quem não conhecia também, tá bom? sinto se em casa, a gente tá na, na Microsoft faz um ano e meio, já passamos por lá umas duas vezes, na época da TNT, e também aí para botar coisa boa pro Brasil, tá bom? Projeto Anomai aqui eu vou mostrar amanhã, eu vou estar divulgando outro vídeo, que é com o Machine Learning, essa parte aqui de preservação da cultura indígena na, na América Latina, tá certo? E o um trabalho gigantesco que eu fiz sozinho, agora eu tô precisando de ajuda, talvez a gente consiga encaixar. Se você perguntar lá pro Dali, ou pro, pro, pro GP3, se você fala Tupi Guarani, ela não fala nenhuma língua, né? Eu descobri ano passado, esse cara do José, pode atualizar, eu tô desde setembro, arrumando tempo livre, assim, isso aqui é um projeto